Tenho a lembrança, era pequenita, andava na, acho que andava talvez na terceira classe. fazia uns cortejos para as freguesias, para juntar dinheiro para arranjar, para ter obra das, das freguesias. E faziam, os rapazes e as raparigas faziam um cortejo, dava-se cada um dava o que podia: milhos, ouriças, eh, carnes, tudo isso. E isso Tenho a lembrança de cantaram cantarem. Minha irmã também já ia. Ela, cinco assim, mais velha do que a minha, já ia nesses cortejos. era não também já ia. Eu era pequenina. E lembro-me de, de algumas canções que elas cantavam. Elas iam ensaiar ali a uma casinha, todas as noites iam ensaiar. E eu era pequenita, andava na escola e eu ia para ali também. íamos as crianças do lugar e eu íamos. Era assim. Vai cabelo todo tudo cheio de alegria De nos trazer as ofertas para a nossa preguesia E pouco veno sabemos, mas também diz o doutorano Muito pouco, faz muito, muito pouco, faz muito. muito, migalhas também, é então. pá rapazes também Por nosso caminho, que é tão pequenino, tanta graça tem E era assim, depois continuava Aqui vem cabeleira, cantar com alegria, não é? Aqui vem cabeleira, Alvo a cantar com alegria, Viva o senhor Sampaio, viva a nossa freguesia. Depois continuava. Aqui vem cabeleira, a cantar com alegria, Viva o senhor Abad, viva o senhor amado viva a nossa freguesia. Cantai, raparigas, rapazes, também um com o nosso domingo, É tão pequenino, tanta graça tem, e eu sei. Para eu acho que se fez dois, mas eu era criancinha. E fez um para Santa Rita, isso não me lembra. Daí eu ia ser, ou, ou se calhar que eu não era nascida. E fizeras para a vila também. Mas também Tem eu me um, lembro, isso não tenho recordação. de Santa Rita, não me recordo. Ora, daqui dos, dos que aqui, aqui, eu andava na terceira classe, eu fiz a quarta com uns 10 anos, malalitos. O padre da freguesia marcava no dia que ia ser o cortejo. E, portanto, a freguesia, por exemplo, tinha... Carreiravo, tinha, tinha ali a granja, tinha a real, tinha a carreira, tinha a carpinteira, tinha ali estes lugares todos e eu cada lugar levava o que podia, até que o nosso último ano, não sobrou nada, dinheiro. dinheiro dinheiro dinheiros, os dinheiros. E levava o senhor, que saiava um ramo, um ramo de uma árvore corteira, assim no ar, levava nosso no bolso. Aquilo era para a igreja, para as, as obras que faziam faltas pautas na igreja. Faziam, faziam as obras que faziam as Porque o, o cortejo, por exemplo, quando eram as coisas churriços, carne, eh, milho, feijão, tudo que a gente tinha, no, cada um no seu lugar, não é? Faziam tipo um andoure. Tipo um andoure. E depois as coisas iam todas penduradas. Aquilo era engraçado. Até em cima do andor que o cima do andor lá metia o mais importante. Turbavam. E então, era muito bonito isso. E então, punha, depois havia o leilão, Aí havia o leilão, as pessoas, pessoas juntavam-se e vinham comprar, tudo, vendia-se tudo, tudo era para a igreja, ficava tudo para a igreja.